Olá pessoal, aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim falar sobre esses livrinhos aqui da série Orange. Música vídeo de leituras, eu comentei aqui que eu tinha lido meu primeiro mangá e foi Orange. Eu comecei a ler o primeiro porque não queria nada, assim, bem pretenciosamente. Quando eu vi, já tinha terminado a série. É, é nesse nível, assim, de rapidez da leitura dele. Nessa história aqui a gente vai conhecer seis amigos tem até uma fotinha deles aqui no quinto volume. E eles são, sei lá, meio que colagial e tal. E a nossa protagonista, ela vai... eu esqueci o nome dela na verdade. na Narro como Mas enfim. Ela recebeu uma carta dela mesma 10 anos pra frente, e aí falando que ela precisava salvar, ou precisava cuidar de Kakeru. Kakeru, não sei como é que se pronuncia também. Mas enfim, é um rapaz novato que vai chegar na sala dela. A carta fala tenha muito cuidado e Faça ele sempre feliz, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque ele não está mais entre nós. Basicamente, a sinopse breve é essa, porque eu também não vou me, me aprofundar muito, né? Porque são volumes, então eu tenho medo de dar alguma spoiler, mas a história vai se nortear em cima disso. Minhas primeiras impressões. A diferença de mangá foi, primeiro, muitas vezes eu achava que estava tava lendo errado, né, porque para quem não sabe, o mangá você lê de trás para frente. E aí em algumas situações, em algumas páginas, eu não sabia muito a ordem dos quadrinhos, o que é que eu tenho que ler primeiro, não entendia muito, então eu lia de várias formas pra ver se alguma coisa fazia sentido de uma melhor forma. Então foi bem engraçado, foi divertido também entender e começar a me acostumar com essa nova, esse novo tipo de leitura. Outra coisa que ficou um pouco confusa no início foi porque é tudo preto e branco. Sim. E aí, não sei, apesar de serem personagens muito expressivos da linha que eles usam aqui, às vezes eu ficava meio perdida também. Mas aí é só questão do costume. Depois de um tempo eu fui me acostumando e deu tudo certo. Eu não sei se isso é exatamente spoiler, mas eu poderia dizer que essa história, ela gira mais ou menos em torno do assunto da depração. Eu acho que é uma história muito importante justamente pra gente conseguir ver o outro lado da moeda, né, de a gente estar tá sempre junto das pessoas e e talvez até saber um pouco lidar com pessoas próximas a gente que tem alguns indícios ou aparentam ter algum traço de depressão. Ao longo dessa história a gente vai conhecer um pouco mais sobre a amizade dessas seis pessoas é um grupinho assim bem unido assim Sabe, colegial, aquela coisa. Em alguns momentos eu fiquei um pouco pra trás, porque algumas falas pareciam um pouco infantis, mas aí eu fiquei pensando, não, mas é colegial, então acho que dá pra passar. Quem nunca, né, gente? Pelo amor de Deus. Teve aquela fase, tipo, meio infantil, um pouquinho. Mas hoje é uma história muito importante de ser falada, justamente por causa do tema. É bom que a gente tenha uma literatura que traga o tema de uma forma mais leve, digamos assim, sem aquele tabu enorme, sem assim, muita seriedade, mas que a gente sabe que é uma coisa comum, infelizmente a gente tá numa era muito, muitas cobranças, então... que a gente consiga levar ao mesmo tempo que leve, mas olhando com cuidado para cada situação porque enfim, cada pessoa é uma pessoa inclusive tem muita essa questão de, sobre empatia porque a gente nunca sabe o que a outra pessoa sua vida, então cada pessoa tem as suas, as suas dificuldades e aí os seus medos os seus dilemas e é bom que a gente sempre esteja de olho e prestando atenção se a gente não tá menosprezando ou enfim, diminuindo os, o sofrimento do outro. Acho que são mais ou menos essas minhas impressões sobre esse mangá, foi uma experiência muito positiva para mim, recomendo demais quem tiver interesse de conhecer essa história conhecendo ou não mangás já mas fica aí essa dica porque é muito legal, muito rapidinho de ler e uma história que acrescenta muito, assim, a visão do leitor. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo os links pra compras, se você tiver interesse, porque aí você já leu, você já ajuda o canal e dá tudo certo, todo mundo fica feliz. Aproveita pra deixar aqui embaixo se você já leu e se você gostou ou não, que a gente já conversa sobre isso também. E acho que é isso, se não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal e fique ligado em tudo que acontece aqui no Elefante Litarário. Valeu! Não tá... é, é, um lápis, não foi? Dá, dá licença? Você tá na minha miniatura? Oi? Eu aqui? Eu parar assim uma... ou não? Parou, Já.